A gente fala agora de operação porque a operação de divisas é, de fronteiras integradas do 2 Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas encerrou-se ontem, viu, gente? A operação ela visa né, intensificar o policiamento aí na divisa de Três Lagoas com o Estado de São Paulo, entre outras divisas de Mato Grosso do Sul com outros estados. O Israel Espíndola preparou uma reportagem presente fazendo um balanço de como foi esta operação na divisa de Três Lagoas com o Estado de São Paulo. Durante quatro dias, o 2 Batalhão de Polícia Militar intensificou a fiscalização na divisa com o Estado de São Paulo para coibir os crimes de tráfico de drogas, armas e descaminhos. De acordo com o Tenente Renato Ribeiro, o saldo da Operação Divisas e Fronteiras Integradas é positivo. Na área do 2 Batalhão, que envolve aqui Água Clara, Silvíria, Brasilândia né, e a própria Três Lagoas, nós tivemos aí a fiscalização de mais de 1.300 veículos, foram mais de 1.800 pessoas abordadas, não houve grandes apreensões aqui na área do 2 Batalhão. Entretanto, acompanhamos aí que nos outros estados. E em outros locais do nosso estado houve apreensões de droga, de drogas, de armas de fogo e algumas pessoas presas também por mandado de prisão. Durante os dias de operação foram fiscalizados 1.300 pessoas, 1.800 veículos foram vistoriados. Três Lagoas é a rota do tráfico de drogas pela BR-262 e BR-158, que dão acesso aos grandes centros da região sudeste. E o foco desta operação foi justamente coibir a ação do tráfico organizado por quadrilhas que aproveitam dessas rodovias, como pontua o tenente da Polícia Militar, Renato Ribeiro. O foco da operação é combater o tráfico organizado, principalmente o contrabando, o tráfico de drogas né, e as armas também que passam muito é, nesses países, nesses, no, no, no nosso caso... Na nossa cidade, aqui é o corredor, e o nosso estado, que faz divisa com o país aqui, da onde vem é oriundo dessas armas aí e muita droga, né? Então, nós somos um corredor. A operação a gente vê de forma positiva, em razão da intensificação e a diminuição aí, vamos dizer, de, de pessoas circundando aqui, passando pelo nosso estado, trazendo alguma coisa de lícito. O segundo batalhão ficou responsável pela fiscalização nas divisas com o estado de São Paulo em vários municípios, Brasilândia, Selvídea e aqui em Três Lagoas. Mais de 1.800 pessoas foram fiscalizadas. Com o término da operação, o foco do segundo batalhão volta a ser o combate ao tráfico de drogas e outros crimes que ocorrem aqui na cidade. O foco volta a se para o policiamento ostensivo preventivo, principalmente o que dentro da cidade, combatendo aí o tráfico de drogas, retirando infratores da lei, pessoas com mandado de prisão que a gente diuturnamente consegue recapturar e foragir do sistema prisional e o atendimento das ocorrências aí que há uma grande demanda no 90 aqui do, da população três lagoenses.